Meu nome é Ludmila Gemino, faço parte da equipe CEDERG como mediadora presencial do primeiro, segundo, terceiro e quarto período do Polo CEDERG Miracema, Rio de Janeiro. O que me levou a fazer parte do consórcio CEDERG foi a oportunidade e o desejo de crescer profissionalmente e pessoalmente com uma equipe comprometida, dedicada e que, assim como eu, acredita que a educação intervém no desenvolvimento humano. Em uma cidade pequena como Miracema, é a realização de um sonho e a possibilidade de cursar o um ensino superior público e de qualidade. Além disso, é extremamente importante destacar a atuação e o retorno dos alunos que abraçam e compartilham suas experiências e suas evoluções com tanto afeto e respeito. Toda essa vivência tem me proporcionado prática, saber e aprendizado. Em especial o Polo Ceder de Miracema, que se realiza com muito conhecimento e competência. Gratidão a todos que fazem parte dessa história.